A articulação internacional das esquerdas é debatida e diversas iniciativas surgiram desde o século XIX. Atualmente, em resposta à onda mundial de governos de extrema direita, novas iniciativas de resistência têm surgido, como a internacional progressista. No Brasil, partidos, movimentos e entidades do campo democrático se articulam para a criação de uma Frente Democrática Nacional. Como se dá a articulação da resistência e de alternativas democráticas no Brasil e no mundo? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Está começando mais um Melhor e Mais Justo, que é uma parceria da Fundação Perseu Abramo e da TVT. Toda quinta-feira você nos assiste aqui na TVT. Para discutir a Internacional Progressista e a Frente Democrática Nacional, além da articulação da resistência e das alternativas democráticas no Brasil e no mundo hoje, recebemos aqui Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do PT, e Isabel dos Anjos, diretora da Fundação Perseu Abramo. Bem-vindos. Vamos começar pelo tema. né? São, na verdade, dois em um. A Frente Nacional tá certo? e a Internacional Progressista. Isso. São duas iniciativas importantes que estão rolando agora, em função, inclusive, dessa inflexão conservadora à direita, que é muito forte no Brasil, muito peculiar, mas que está acontecendo em várias partes do mundo. Não é, Mônica? É isso mesmo. Em primeiro lugar, é, muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse o assunto internacional, do cenário internacional, ele passou a fazer mais parte do cotidiano do brasileiro e da brasileira. Uhum. Porque tanta coisa estranha e, e diferente está acontecendo no mundo e também com uma forte influência na nossa vida, que as pessoas passaram a se ligar mais no tema. E esse tema da Internacional Progressista, é, que, que você se referiu... Especificamente, foi uma iniciativa muito interessante do senador Bernie Sanders, americano, dos Estados Unidos, é, americano. Ele, Partido Democrata. Ele é do Partido Democrata, Democrata, embora ele tenha, ele, na verdade, ele concorreu às eleições presidenciais pelo Partido Democrata, mas ele concorre como senador como independente. Isso. E ele se situa, vamos dizer assim, num campo, no, no chamado campo socialista dentro do espectro do Partido Democrata dos Estados Unidos. Mas é uma iniciativa muito interessante, porque, além dele, também o ex-ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, que também pertenceu a um partido progressista, que é o Siriza, que governa a Grécia, eles tomaram a iniciativa de criar essa Internacional Progressista, que, na verdade, ainda não está exatamente criada, mas é um movimento de lideranças, de personalidades, de artistas, de partidos políticos, movimentos sociais, preocupados com o avanço do conservadorismo no, no mundo, com a extrema-direita, mas também com o avanço é, da crise econômica mundial e a sua repercussão na vida das pessoas, hum. da maioria das pessoas. É, por quê? Porque essa crise econômica mundial, que estourou em 2008, mas que vem sendo que só vem piorando e que também já vinha assim digestada há muitos anos, empobreceu a humanidade. Empobreceu, flexibilizou direitos, diminuiu empregos, cortou direitos sociais. Agora, Mônica, empobreceu a maior parte da população mundial, a Exatamente. população trabalhadora, mas enriqueceu uma parcela pequenininha Exatamente que concentra... Que um por... Aliás, muito menos do que 1% da população mundial... Uh, detém milhões e milhões e milhões de dólares, reais, euros, o que se queira chamar. Então, são duas faces da mesma moeda. A face econômica, que é dessa precarização geral, do empobrecimento, do, da volta da fome em países que já tinham superado, como é o nosso caso. Mas a outra face desse processo econômico, é, em que muito poucos enriquecem muito, têm muito dinheiro, e a maioria esmagadora da humanidade cada vez é obrigada a viver com menos, a outra face disso é a necessidade de governos e perspectivas de extrema direita, conservadores e autoritários, porque para manter um processo econômico, onde as pessoas cada vez mais ficam mais pobres e com menos direitos, você vai acabar precisando sempre de governos autoritários e de uma extrema direita no poder. Nesse sentido, então, a Internacional Progressista é um é um movimento interessante porque busca juntar as duas coisas e vem se somar a outras grandes e interessantes iniciativas que tem no mundo. Então, são duas faces da mesma moeda. Quer dizer, a crise econômica e o neoliberalismo acentuado e essa globalização financeira, cada vez maior poder do sistema financeiro, que empobrece as pessoas, vai necessitar governos autoritários de extrema direita para poder continuar isso, esse processo. Por isso que esses movimentos progressistas, democráticos, é, de pessoas, de personalidades, partidos políticos, movimentos, são essenciais para o futuro da, da humanidade. Porque senão, o que vai acontecer conosco? E o meio ambiente, a terra e tudo mais. Isabel, entra na conversa, eu vou pedir aqui, então, já que a gente fez um dois em um, quer dizer, a Frente Democrática Nacional e a Internacional Progressista, vou pedir para você falar um pouco da Frente Nacional. Né? A gente tem iniciativas, a Frente Brasil Popular o povo sem medo, a frente do povo sem medo, mas houve, depois das eleições, ou durante mesmo, durante esse ano, né essa ideia de você criar uma frente, inclusive parlamentar, etc., e e ela está tentando se construir com problemas, né com dificuldades ainda para ser articulada. Como é que você contasse um pouco em que pé está que isso, como é que você vê? Sim, obrigada pelo convite, é uma satisfação participar do programa da TVT, a Mônica, companheira de longa data, que recentemente esteve à frente também de uma atividade importante do diálogo internacional, que foi tanto o Foro de São Paulo como a Conferência Internacional, organizada em parceria com a Fundação Perseu Branco. Com relação a essa situação da frente, é importante destacar, antes de falarmos da frente propriamente dita, esse cenário em que se configura o avanço da extrema-direita pós as eleições. Então, durante o período eleitoral, nós é, podemos observar né esse esse essa agregação das forças né do campo progressista né, especialmente no segundo turno né Mônica é, em torno de uma de, da figura de Fernando Haddad e da proposta de esquerda no Brasil junto a Manuela D'Ávila também então a, as iniciativas de luta pela democracia elas vêm desde o período né do do golpe nesses últimos tempos, mas também se intensificam nesse momento em que a sociedade brasileira se depara com o avanço da extrema-direita e com uma pauta antissocial, antes direito do povo e uma uma pauta política que dialoga muito mais com a lógica do imperialismo, né, com uma distorção do socialismo, do que com a questão da soberania nacional que foi tão debatida e tem sido buscada com tanto empenho nos últimos anos. Então, esse, essa configuração de, de, da frente, das iniciativas, ela ocorre nesse momento de luta pela democracia. E aí se destaca né, o trabalho que tem sido desenvolvido pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povos Sem Medo, ao agregar em torno do tema da democracia, em torno da luta por direitos, os diversos segmentos. E neles podemos destacar. A questão dos artistas, da cultura como um mecanismo de resistência, especialmente no, no, no nosso país, que tem uma diversidade regional enorme e uma dimensão continental. A questão territorial e cultural tem um peso, sobretudo no que se refere às articulações nos estados e nas regiões brasileiras. Né? Nós somos uma síntese. De, muitos, de muitas manifestações, somos uma síntese de diversas formas de, de elaboração e de convivência democrática. Então, é preciso ressaltar esse aspecto da nossa sociedade. Além disso também com os segmentos organizados. E aí destacamos a questão do, dos partidos, né, do campo de esquerda, de centro-esquerda. Nesse momento se faz mais do que necessário para além das nossas divergências, mas aquilo que nos unifica enquanto um campo democrático. Essa é uma questão central ao pensarmos qualquer iniciativa que diga respeito às frentes. Além disso, a participação dos artistas, dos movimentos sociais, dos novos ativistas, né, dos novos movimentos, Ou Hoje, dos estudantes, dos também, estudantes né? que tiveram um papel fundamental. Basta lembrarmos da luta pela educação que foi anterior às eleições e que os estudantes, especialmente os secundaristas, levantaram essa pauta, le tornaram pública situa a situação das universidades no Brasil e do debate sobre elas, e os próprios secundaristas né, nesse trabalho. A questão também da luta com relação à previdência social e às pautas sociais no Brasil. Ela vem, nesse momento, dialogando com o momento da eleição, mas também fazendo essa reivindicação. Então, uma frente hoje, ela é uma frente que dialoga com os diversos desafios de fortalecimento da democracia, seja o desafio internacional desse avanço da extrema-direita, e isso é muito claro, né? isso fica evidente quando nós vamos tratar da questão dos nossos países vizinhos e vamos tratar dos países também que estão lidando com essa questão. Recentemente, a Conferência Internacional demonstra isso com muita força, né, Mônica, como podemos perceber e também dessa questão nacional, no que se refere a essa junção de forças, de intenção em defesa da democracia. Agora, no nível, em nível nacional, por que, que é tão difícil? Porque a gente tem uma série de iniciativas, a gente tem duas grandes frentes, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, você tem iniciativas é, das parlamentares. Das frentes partidárias, das frentes partidárias Mas a, a construção de uma unidade, ainda que seja uma ah, unidade é um tática, né? Por que é tão difícil, mãe? Mesmo em condições de ataque tão aberto que a gente está vivendo agora, né? Eu penso que construir unidade sempre foi uma coisa difícil, seja no nosso campo da esquerda, mas também no campo da direita. Então, por exemplo, nós podemos, nós podemos é que no, observar... No campo da direita o dinheiro unifica, né? Muitas vezes unifica, mas você <risos> veja o que aconteceu na eleição brasileira, é, onde... Uh, a, a vitória do Bolsonaro significou uma nova coalizão de direita que derrotou a coalizão anterior, que era de direita, de centro-direita, representada pelo PSDB e seus aliados. Então, também eles não conseguiram construir unidade e quase que foi essa os partidos identificados com esse ideário neoliberal, como, por exemplo, os tucanos, o PSDB, quase que foi, foi uma adesão ao a campanha do Bolsonaro, quando não foi adesão, como foi, por exemplo, no caso do Dória, mas foi quase que um e o, o caso de um, um de lavar as mãos, como fez o Fernando Henrique, uhum. ou seja, do lado de lá também não se construiu unidade. Do nosso lado, eu acho que uh, não, não vai ser fácil, porque tem as trajetórias, as histórias, por exemplo, eu tava vindo para cá e estava ouvindo uma entrevista do, do Fernando Haddad lá nos Estados Unidos, por ocasião da, do lançamento da Internacional Progressista, que ele foi convidado. E um brasileiro que estava lá, eu nem sei quem é, perguntou para ele, ah, mas por que é que vocês não apoiaram o Ciro? O Ciro tinha melhores condições de derrotar o Bolsonaro. porque o PT sempre tem que estar tá na cabeça, da, da, na liderança? Derante. E o Haddad respondeu assim, bom, mas... No primeiro turno, nós tivemos 31 milhões de votos, o Ciro teve 12. Se fosse o contrário, certamente, eu da minha parte, dizia ele, como, como candidato que não, não foi para o segundo turno, ou apoiaria. É, então, tem as trajetórias, as histórias que dificultam, mas eu acho que o, o, a luta e a necessidade e a luta e a compreensão de que os valores que a gente defende são valores superiores às nossas diferenças, vão acabar por nos unificar. Mesmo essa internacional progressista, ela foi um movimento criado pelo Bernie Sanders e pelo Varoufax, é um movimento que ainda não se consolidou, mas uh, que também é uma novidade. Mas nós temos a Aliança Progressista, composta pela social-democracia, aqui no caso latino-americano temos o Foro de São Paulo, que reúne... Esquerda, progressista social democrata socialistas, nacionalistas, uhum. é, que se opõem ao projeto neoliberal aqui na América Latina, que estamos reunidos no Foro de São Paulo, onde também a gente faz um grande esforço de unidade. Mas a Isabel falou uma coisa muito importante, que em torno das questões concretas, seja dos, da, na nossa luta como nosso partido, né, dos direitos do povo, nós vamos nos unir, seja dos direitos civis, políticos e pelas liberdades democráticas, que era o que ela estava mencionando. Isso daí vai quase que uh, ser um estímulo detonador dessa unidade. Aliás, já está sendo. E é importante, Mônica, destacar que unidade não significa homogeneidade. Isso. Né? Quando bem. nós estamos falando de unidade, nós estamos chamando atenção para que Sendo diversos em nossos posicionamentos, com propostas distintas, existem elementos comuns que nos é. permitem articular em torno dessa pauta. Então, por exemplo, das iniciativas que temos, podemos citar a Frente Brasil. Popular, que já realizou a conferência, que já realizou seus encontros regionais, estaduais, que tem um manifesto popular, né? inclusive um convite a conhecer as iniciativas. É. né? Tem a Frente Povo Sem Medo, que se articula em torno de uma pauta de radicalizar a questão da democracia, do envolvimento de determinados segmentos. Na Fundação, por exemplo, teve uma iniciativa já de outro tipo, da Frente Fundação Parlamentar, da Fundação Perseu Abramo, da Frente Parlamentar, né? que teve um, uma... Uma espécie de um protocolo de intenções a respeito de uma pauta progressista para os parlamentares, o que, é que um campo progressista organizaria minimamente, qual que seria a base fundamental dessa articulação. Podemos citar o trabalho das fundações, né, também. Muito que é dos muito partidos. relevante, da fundação dos partidos, de pensar essa questão fundamental da democracia, de pensar uma articulação para além da questão. É, específica dos partidos, mas o que, é que nos, nos unifica nesse sentido. Podemos citar outras iniciativas, que são iniciativas que nem sempre estão no formato hierarquizado ou no é. formato ingestado que estamos acostumados. O Partido dos Trabalhadores, né, a presidenta Glaze, no, em todos os seus diálogos anterior e no momento de eleição, demonstrou muito essa questão da importância desse campo de esquerda, dessa pactuação em torno desse projeto né, de nação que o Partido dos Trabalhadores é, trouxe à sociedade e veio fazer esse debate público. Temos iniciativas que nem sempre são nomeadas no nosso padrão. Né? Um exemplo disso são os novos movimentos, é. né, que são movimentos mais horizontalizados, que pela, pelos estudiosos têm sido chamados os novos ativismos, especialmente né, quando se refere à questão das redes. Então, há uma série de iniciativas em curso que podem convergir para uma pauta democrática. Porque, em última instância, o que nós estamos disputando são os valores democráticos. O que nós é, estamos tratando, em essência, é de direitos do povo e da luta pelo sistema político, por uma questão econômica, que está para além da percepção individual ou da, da percepção unitária disso. Então, quando nós chamamos atenção para esse aspecto da unidade, nós estamos fazendo um convite, a criar essa sinergia entre os diversos. Porque se fôssemos iguais e tivéssemos posicionamentos iguais, a gente não precisava falar de unidade, é, né? Nem e nem de frente. E, né? de frente. e então, quando estamos tratando, hoje o Partido dos Trabalhadores tem essa clareza, estamos tratando de uma frente ampla pela democracia, uma frente em que aqueles que fazem, aqueles e aquelas que fazem a defesa do Estado Democrático de Direito, dos valores principais da democracia, são bem-vindos, porque o que vivemos no Brasil, e a literatura recente sobre isso tem apontado, é uma desconstrução, um ataque brutal às bases da democracia. Então, cê tá, cê, vocês duas apontaram questões relacionadas a essa ideia da unidade na diversidade, né? essa ideia de que a unidade, portanto, é tática, você faz unidade em torno de uma pauta concreta, você vai lutar junto com aqueles que se aliam àquela pauta, independente de terem posições as mais diversas no campo conceitual, no campo ideológico e tal, mas estão do lado, digamos, ao lado da democracia, nesse momento. No entanto, na digamos, nas lutas intestinas da política, a gente já vê saindo das eleições, no segundo, nem saindo, né, durante o segundo turno, uma posição, é, digamos, de confronto né, e, e de tentativa de isolamento entre forças políticas que veio é, pelo Ciro Gomes, né, que foi um candidato derrotado no primeiro turno já. É, ali com, digamos, recente, aquilo que ele chamou de ressentimento em relação ao PT, em relação ao modo como o PT conduziu a, a composição das suas alianças na chapa do Lula, depois substituído pelo Haddad, né? é, com o PCdoB, com o PSB, é, etc. É, essa, esse tipo de querela, digamos, política, né? é, dificulta quanto... E impede quanto que a gente avance para um, uma situação que é mais agônica para a população, é. muito para além né, das As questões de dúvida. nomes, de partidos e tal. É. A população é que está sofrendo e é. que precisa dessa unidade em torno de uma pauta concreta. É, eu acho que você tocou numa questão chave, que é o seguinte, o próprio povo mobilizado, ou não mobilizado, mas na sua na sua agonia, como diz você, é, vai nos ajudar a superar essas querelas. E eu tenho certeza que o Ciro Gomes, mesmo com, essa, com essas mágoas todas, né, é, na hora em que ele percebe, porque você vê, teve em alguns debates no primeiro turno, os pouquíssimos debates de primeiro turno no nosso, no, na nossa eleição, é, ele, não, ele não se posicionou atacando o Fernando Haddad e o PT. Ele se posicionou de uma forma nobre, discutindo a política, suas propostas e questionando o governo Temer, questionando os, os, os, os outros candidatos que apoiaram, que apoiavam né, o governo golpista e o golpe. É, mas eu acredito que é, nós podemos confiar que o, o mais, a gente tem que apostar no mais nobre das pessoas, inclusive é, nesse momento em que vai ser evidente a, a, a necessidade da unidade. As querelas pequenas, elas podem atrapalhar, por isso a gente tem que ter muita paciência para construir a unidade, é, compreender o ponto de vista do outro, é, é natural que às vezes aconteça isso, e, mas nós temos que apostar nisso, inclusive pelo que a Isabel falou, na defesa desses valores que fazem falta para a humanidade, que é a paz, a solidariedade, a liberdade, a liberdade, a, a, a inclusão social. Tenho certeza que por mais que o Ciro não concorde com um monte de coisa que o PT tenha feito, ele aprovou, aprovava e aprova e está de acordo com um monte de políticas de inclusão social que o que o PT fez, né? Então essa e ele essa... tem inclusive ele apoia o governador do, do Ceará que é do PT. Hum. Né? tem um, ele um, é um grande apoiador do Camilo sim ele e o irmão né a e família é uma questão Bones. também Arthur que é a que se ponderar que a nossa quando nós estamos tratando essa questão da unidade nós estamos tratando num contexto pós eleições 2018 que inaugura uma nova fase diferente do modelo que temos experimentado nós nós disputamos nessa eleição num cenário diferente dos outros nenhuma eleição é igual à outra mas essa ela tem uma característica muito peculiar. Nós temos uma desconstrução, uma tentativa de desconstrução do campo de esquerda. Né? Então, o, a criminalização, a ofensiva contra, especialmente, o Partido dos Trabalhadores, não vem só da eleição. Basta observarmos qual que foi o papel da mídia, como que foi a postura de alguns do judiciário né? nos últimos tempos. Então, você tem um processo de criminalização e de tentativa de enfraquecimento de um partido. Que, sai, que chega ao segundo turno e que recebe 47 milhões de votos. Né? Então, não é pouco não é isso. Então, dizer de isolamento, há que se questionar de que isolamento é esse que nós estamos falando quando a gente está tratando das eleições. Por outro lado, esse, esse, esse novo momento, ele também atingiu a direita. Né? Né? Partidos como PT e PSDB é, foram muito questionados, nesse momento, por, uma, por um outro tipo de articulação que não é a articulação da democracia convencional que temos experimentado. É um, é uma, é um outro tipo de avanço, né, que tem sido conceituado como um avanço da extrema direita, que é o um não diálogo no debate público, né, que é a ausência de veracidade e de um debate transparente, né, que é um discurso do político não político, né? um discurso da política, mas perpetuando as formas mais tradicionais e atrasadas de fazer política. né, É um, um discurso antissistema, operando por dentro do sistema. Então, Isso. é é, é, é preciso também, quando nós estamos falando desse cenário e estamos tam, dizendo de A ou de B, de Ciro, de Haddad ou de outros candidatos, contextualizar Onde que se deu o debate dessas ideias? O que vivemos agora, só para concluir, o que vivemos agora é posterior a isso. Não há mais uma disputa de voto eminente. A disputa hoje que se tem no país é uma disputa de ideias. E essas ideias estão centradas em dois polos. Um pela luta da democracia e um por formas autoritárias de governo pautado pela violência. Pela, pela diferença, a diferença principal que, que, que tem esses dois projetos, dentre as muitas que podemos destacar, é qual o valor que, ca, que a democracia tem para cada uma. E quais são os valores democráticos que vão reger essas condutas. Então, nesse sentido, é precipitado um pouco avaliar a postura do candidato na eleição e avaliar agora. Agora estamos em outro momento. E esse outro momento, um grande desafio, ele exige dos atores sociais, uma grande responsabilidade. Então, você está falando várias coisas, eu vou destacar duas, que me chamam muita atenção e acho que ajudam as pessoas a entenderem isso que você está trazendo. Uma que é o seguinte, você está dizendo, há um movimento claro é, de ultradireita, que foi incensado pela direita, pela grande mídia, etc., e que acabou gerando a ultradireita, que é um movimento claramente de falsificação da política. Isso. Então, eu falsifico a política dizendo que eu sou antipolítico, ou dizendo que a política é ruim... Eu nego a política para Eu digo, a política é ruim, eu sou a antipolítica que vai combater essa política, que a política é ruim, e o que emblematiza essa política ruim é o partido que esteve no poder durante os últimos 12, 13 anos, que é a esquerda, que é então a esquerda identificada com a corrupção, etc. etc. Então, aí, isso é uma falsificação, naturalmente, porque se a gente teve... É, por dentro da política, com todos os problemas do sistema político, da estrutura política do Brasil e tal, a gente teve todos os partidos, inclusive esses caras que estão se dizendo fora do sistema, estavam lá no Congresso há quase 30 anos, o, o presidente eleito, etc. Né? Sua família, com práticas políticas as mais antigas, as mais retrógradas, é. assim por diante. Isso de um lado. É o caso do motorista agora. Né? É, então, o Gate né? já chamado popularmente Bolsogate. de Gate que é o PC Farias do, é. do Collor de Melo, é o Queiroz é. Do, do clã Bolsonaro. Então, veja, os caras fazem a mesma política que eles estavam dizendo, então tem uma falsificação, isso é uma coisa. E a outra coisa é justamente a ideia de que a unidade não passa por pessoas, porque parece que tem uma é disputa né, de que, assim, quem que vai ser o líder? É o Haddad? É o Ciro? Veja, lideranças, pessoas, nomes vão surgir, me parece, na militância e no processo isso, da construção dessas frentes, não é isso? Exatamente, quer dizer, você não, não define o líder vai ser esse e está a, é, a priori. não dá para dizer antes. Né? É o movimento, é a luta, é, são as propostas desses líderes, o que eles representam, quem eles é conseguem concreta, agregar, né? é a ação concreta que vai construindo a liderança. E, mas eu queria chamar a atenção uma coisa que a Isabel falou, que essa eleição aqui no Brasil ela não foi normal, porque teve isso da falsificação da, das chamadas notícias falsas e da falsificação da política. Só chamar a atenção que isso não é um, uma, uma prerrogativa, vamos dizer, uma característica da nossa eleição, sim. só no Brasil. Sim. Isso sim, aconteceu sim, sim. na eleição do Trump há dois anos atrás e em outras eleições, em outros movimentos, quer dizer, a utilização da mentira, da chamado fake news, é, para manipular as pessoas. Em massa, né? Utilização em, em massa. Utilização né? em massa. O Brexit. O é... Brexit, uma série de outras. Porque, é, então, isso é uma questão tão importante, já que nós estamos aqui num num, num programa do, da TVT com a Fundação Perseu Abramo, num esforço sobre-humano que nós fazemos pela democratização da comunicação, é uma questão muito importante, porque... É um dos pilares da democracia o direito à informação. E o direito à informação correta. e, e esse, a Informação plural. Né? Plural, As várias correta, vozes sociais representadas na informação. Exatamente, muito bem lembrado. Então, esse, só esse item já nos daria matéria para um monte de ações conjuntas, de todos nós. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas você está vendo que a conversa está quente, boa e fundamental. Então, não sai daí, a gente já volta. Voltamos com o Melhor e Mais Justo, que discute hoje a articulação da resistência e de alternativas democráticas no Brasil e no mundo. Aqui... Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do PT, e Isabel dos Anjos, diretora da Fundação Perseu Abramo, conversam com a gente. A gente terminou o primeiro bloco com vocês duas destacando a questão da comunicação, dessa produção de um comum por meio da informação, das relações e tal, e naturalmente das mídias. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma, uma mídia corporativa, uma mídia comercial, que sempre trabalhou pelo lado das elites e, muitas vezes, frequentemente, quase sempre, né, é, contra ou pelo menos não a favor dos interesses populares. Isso de um lado. E de outro lado, a gente ainda tem uma uma mídia, né? é, digamos, progressista, que fica, que fica sem espaço no campo econômico e que habita as redes sociais, que por sua vez também são habitadas, né, uma terra complexa, é. também são habitadas pela extrema direita, Sim. pelas estratégias, que, de guerra híbrida, né, que a gente chama, Sim, é, que, pelo poder econômico, que invade as redes sociais com robôs, com bots, com compra de milhares de perfis, etc., para disseminar né, isso que a gente chamou no primeiro bloco de falsificação da política, para falsificar a política, para manipular a opinião pública e para gerar falsos consensos. Exatamente. Né? Então, eu queria que a gente aprofundasse isso, Isabel. Isabel, é, que comunicação a gente precisa construir e que, de certa maneira, como, como combater, não estou te pedindo tecnicamente para falar de como é que a gente combate a guerra híbrida, pode ser se você quiser falar disso também, mas é, no campo de como é que a gente neutraliza do ponto de vista da, do discurso político, esse discurso que desvaloriza a política, que criminaliza a política, que criminaliza a, a dimensão popular e assim por diante primeiro aspecto que eu avalio, que é importante a gente destacar nesse debate, e se eu estivesse assistindo o programa também, eu me perguntaria né, o que é que esse, trazer novamente os elementos da, da disputa, de trazer esse contexto pós-eleição tão recente, o que, é que isso tem a ver com a articulação das frentes, o que, é que isso tem a ver com essa disputa internacional. Né? Esse é um aspecto que eu gostaria de deixar bem nítido para quem nos acompanha. É do contexto de 2018, de pós-eleições, que se faz mais do que nunca necessário travarmos com o conjunto da sociedade brasileira um debate sobre a democracia, um debate em defesa da democracia. E aí entra o tema da resistência, e já vou falar a respeito da comunicação. Esse tema da resistência que nós estamos chamando a atenção é no sentido de termos formas, termos mecanismos, propostas, ações conjuntas de enfrentar esse desmonte da democracia no país. Esse sequestro. Esse sequestro. É sequestro. Né? Então, quando a gente está falando de resistência, nós estamos falando dessas formas que o campo progressista, que o campo de esquerda, que os lutadores e lutadoras em defesa da democracia estão sendo desafiados a enfrentar. Né? E, e a, comunica, a criar, né, e a, criar a reinventar. Nós vivemos num momento né, que explicitou as fragilidades de uma democracia representativa e traz à tona a necessidade da participação social, né? um tema que já, vem, tem, já tem sido de maneira muito vasta debatido. E, nesse contexto, a comunicação também ganhou pela conjuntura, né? ela ganhou também um relevo, ela teve um volume significativo, dada a sua prática nas eleições de 2018. Então, para a gente é importante destacar também que comunicação não é apenas uma forma de fazer. A comunicação ela tem a sua natureza política. Se não tivesse, nós não teríamos um oligopólio da mídia no Brasil pautando o, o mundo, debate né? político, né, Mônica? Não teríamos né, um exemplo claro, um exemplo assim muito cotidiano que a gente pode trazer é como tem sido trabalhado com a população brasileira, o fenômeno da violência. Né? É. Nós temos, no horário de maior pico, uma cartilha que descreve de maneira minuciosa o quão violento e as formas de violência que têm sido praticada. Com isso, não queremos negar o avanço da violência no Brasil. Isso é impossível uma irresponsabilidade. Não se trata disso. Mas queremos destacar como esses modelos mentais, como essa, essa narrativa, esse conjunto de ideias, vai sendo trabalhado pela sociedade. E aí a comunicação, ela entra nesse fazer político. Né? Então, hoje nós temos uma forma de comunicação que chega à casa das pessoas cotidianamente e de maneira massiva. Né? Basta você chegar em qualquer lugar que você vai ver uma televisão ligada, num canal aberto, sem regulamentação, que vai tratar o tema da violência largamente, não é, Mônica? Não é, não, é nem, não é que eles tratam do termo, eles fazem quase que uma apologia é. da violência, das coisas violentas que aconteceram no, no, é, naquele dia. E Mas culpabilizam é, alguém ou alguma força. Claro, violenta, aí é, basta você observar também, só para concluir mais um exemplo, o tratamento que é dado a determinados partidos em detrimento de outros. Né? uma notícia do PT, quando é para uma desconstrução, ela tem um tempo muito maior do que qualquer escândalo que envolva direito ou extrema-direita no Brasil. Esse é um exemplo Cita de... o nome do PT. É, né? então, isso é um exemplo de como que, é que os meios de comunicação vão operando politicamente. Qual que é o nosso desafio, que é o que você perguntou é, há pouco? O desafio é reinventarmos as nossas formas. Primeiro, é deixando muito nítida essa questão da importância política e da instrumentalização que tem sido feita com a comunicação no nosso país. Então é necessário reformas, é necessário uma questão que está muito mais no nível macro. Do ponto de vista é, das questões cotidianas, nós temos hoje uma outra ferramenta que é o WhatsApp. E o WhatsApp, diferente da, do, da, das formas convencionais, ele opera no ambiente privado. Né? Então ele opera numa rede de confiança você, não, você recebe informações que você dá mais ou menos crédito de acordo com o seu emissor. Né? Então um desafio que nós temos também é de construir e fortalecer as redes que trabalham as informações que divulgam. Agora a rede começa na relação direta né? na relação é. Porque direta. a gente vê que por exemplo, a força das redes evangélicas, na eleição do Bolsonaro, elas começam na, na relação concreta nas igrejas, nos cultos, é, com é na pastores, relação de confiança e, e na relação de confiança e desenvolvida muitas vezes de maneira direta, presencial, falando, material, que essa esse foi uma uma crítica apontada pelos próprios partidos de esquerda, o PT entre eles, de que houve de algum modo uma uma espécie de distanciamento entre os partidos políticos do campo progressista e as suas bases, digamos assim, que a gente teve, é, é dizer, a gente fala com eles o tempo todo, mas fala, muitas vezes, por meio das, da, dos meios virtuais, eletrônicos, enquanto, por exemplo, o campo evangélico é, habitou as periferias, as prisões, as escolas. É. A... Então, mas eu, eu acho que a gente tem que relativizar essas é, tipo tem que de relativizar questão. primeiro eu não diria que que toda re, todas as igrejas evangélicas são iguais e operaram nesse nessa, não nessa lógica nessa é. lógica é, segunda coisa que eu queria dizer é que você não, quando você tem um empobrecimento da população é, e a falta de alternativas e a falta de esperança é, há uma parte é, das igrejas evangélicas que elas oferecem um, um colo, vamos dizer assim, e uma explicação para aquela pessoa que tá, perdeu o emprego, filho foi assassinado, enfim, para aquela família que vive aquele drama. Quando o poder público não oferece políticas sociais e políticas de inclusão capaz de resolver essas agonias da vida concreta das pessoas, Abre-se um espaço para essas, vamos dizer, para essas iniciativas. E é aí que eu acho que uh, a ausência do, de Estado, ela cria a necessidade de redes alternativas onde a própria, uma parte das igrejas evangélicas, funcionam e operam. E cria uma relação de confiança. É... E os muitas vezes até de dependência, né? é, dessa de rede de apoio. E tal. Isso, e rede de apoio, de dependência, de confiança, de credibilidade. Né? Isso não é muito novo no Brasil. Eu me lembro, uma vez eu assisti uma palestra do Frei Beto, em que ele dizia que os templos neopentecostais, eles eram totalmente abertos, eles não tinham escada para a pessoa entrar. Quando você vê uma igreja... Uma tradicional igreja católica geralmente tem uma escadinha tal, né? Ele ele fazendo, assim, inclusive uma analogia uh, física, né? Arquitetônica, Arquitetônica da ambiência. Da ambiência. Né? Então, então, também tem isso. A terceira coisa que eu acho sobre o tema da dos partidos políticos e do PT em especial e suas bases, aquela famosa fala do Mano Brown, lá, que tem que se reconectar com as periferias, eu acho que é um chamado à atenção para os partidos de esquerda e para o PT, e você vê que o PT se sentiu chamado à hum, atenção. Isso. O PT prestou atenção nesse recado do Mano Brau, no sentido de se re reconectar e com essa. essa é, reconectar com a periferia, mas que é, que é um mundo novo. Então, você vê culturalmente. É, você vê uh, uh, movimentos, coisas autônomas. Eu me lembro, em 2013, tinha aquele rolezinho, lembra do rolezinho? Sim, claro. Que eram meninos negros da periferia que entravam nos shoppings da alta burguesia e causavam, e causavam, né? como os jovens dizem, e causavam medo e violência e não sei o quê. Então, nós temos que prestar atenção nisso. E... Uh, isso também nos, nos estimula e nos exige repensar as nossas formas organizativas. Talvez os nossos diretórios tenham que ser centros culturais de encontro, de troca de ideia, mais do que um local de reunião, de organização de uma eleição, de uma coisa. Tem que ser isso também, né? Porque afinal a gente é partido político. Também de disputa, né, Mônica? Porque veja. No rolezinho, muita gente no campo da esquerda dizia assim, olha, os caras estão cedendo a um consumo fácil de shopping center, eles querem ser que nem a burguesia. Aí discrimina é. o movimento dos meninos. Você fala, não, eles estão lá buscando, claro, participar de uma sociedade, Lógico. nós temos que disputar é. com eles os valores que estão colocados em jogo. Pois é, o shopping, é uma tá disputa certo? de valores. A contemporaneidade, ela nos traz muito forte a questão de reinventar. Né? Nós estamos no momento de buscas. Né, de buscas, de interpretações da nossa realidade, né, de análise, né, se formos tratar em termos de saberes das análises acadêmicas acerca da conjuntura, dos estudos e aprofundamentos teóricos, acerca da democracia no Brasil, se formos tratar do ponto de vista do saber popular, está na hora também, né, de entender o que é que tem acontecido nesses espaços, nessas bases, né, do aprender, por, né? aprender, vamos, do, aprender vamos lá para ensinar é, Temos que ir do, lá para aprender, para aprender, que é que para né? dialogar, né, esses meninos só, do Islam, é só dialoga bem quem tem condição de ouvir. Né? É. Então, é o um momento também de uma escuta acerca de, da situação que vivenciamos e que experimentamos no cotidiano. Né? Do ponto de vista institucional, é o um momento também de se, de se interpelar, de se perguntar a respeito dessa característica da democracia representativa num país em que privilegia... Né, inclusive no processo eleitoral, pela sua estrutura, quem tem dinheiro, quem já está nos mandatos, de que, re, de que representação nós estamos falando quando temos esse formato. Nesse momento, o que eu quero insistir é que é o momento de nos reinventarmos, né, nos reinventarmos enquanto uma sociedade que luta pela sua sobrevivência. Porque o que temos no Brasil são, são situações muito alarmantes. O Brasil voltar ao mapa da fome, né, as cifras de violência que temos nesse país. Mais de né? 61 assassinatos. As mulheres, o aumento da violência contra as, contra as mulheres, mulheres. O descaso LGBTs, que tem sido LGBTs. tratado a nossa população indígena. Né, se olharmos para a história do nosso país, brevemente falando disso, que poderia ser um outro tema, né, com uma discussão muito mais ampla, mas nós vivemos hoje ainda as consequências de um país que teve um longo processo de escravidão. Ah, sim. Né? Então, quando nós estamos falando de comunicação, nós estamos também falando de construção de saberes, de saberes diversos. Então, por isso que eu insisto nessa importância da comunicação em seus aspectos políticos. Mas eu queria fazer aqui, Isabel, justiça ao presidente Lula. Claro. Porque a gente, eu, eu ouvi é, várias vezes declarações do Lula, em 2017, nas caravanas, é. nos sindicatos metalúrgicos, em 2013, quando houve a questão do levante de junho, é, e em outros vários momentos, eles ainda assim e dizia para o PT, diz assim, tem que, tem que, nós temos que conversar com a militante nós temos que conversar é. com os jovem, nós temos que conversar. É. Eu ouvi no sindicato falar, tem que voltar para o chão da fábrica, vocês é. não estão mais no chão de fábrica, o que, que pensa o trabalhador que é a tua base hoje? Grande parte deles estão nas igrejas A, B, O, não importa. Não é nada contra as igrejas, não, mas dizer, o que eles um pensam? Pensa, é. Nós não estamos mais lá, né? Ele está apontando isso há bastante tempo, Não, eu acho que nós estamos, tempo, sim. Né? O problema não é que a gente é, não está... Não está, tá, tá, é, é, é, é O forçar, problema né? é que você, ao estar lá, tem que levar em consideração e em conta a, aquela, aquela realidade, aquela organização, aquela invenção. Porque também tem o seguinte, a gente, ao fa o fato de a gente ter ganhado muitas eleições, eleito governadores, deputados, vereadoras também, também traz um, um, um problema que é o problema da institucionalização. Claro. É claro. que eu não, nem quero chamar de problema, porque também isso é o avanço da democracia. Eu costumo dizer... O PT é um partido que nasceu lutando pela democracia e por causa da democracia. E sempre trabalhou na institucionalidade democrática. E Isso até a direita, não a extrema-direita, é, Bolsonaro. Reconhece, né? reconhece, a gente vê a Miriam Leitão dizendo, olha, peraí, é, vocês não podem dizer que o, Haddad, que o Haddad é igual ao Bolsonaro, é, né? Você tá, o, o PT sempre respeitou a institucionalidade. é e democracia, Aliás, é o Lula, gente. que é o, o cara que mais respeitou a institucionalidade, sendo perseguido, injustiçado, é condenado sem prova e tal, foi lá se entregar na polícia, é. na, na, na polícia Federal, quando muita gente, inclusive no exterior, dizia, sai daí, cara, porque esses caras não vão fazer justiça com você. Ele falou, não, não eu ele... acredito nas não, instituições. Não, e um compromisso é. com o povo dele, né, com é. o nosso povo. Mas, então, eu estava dizendo, não é que a gente não está lá, é que é, talvez o PT, como instituição, não estava dando mais atenção... Para aquilo que acontece lá. O modo lá. de estar a gente precisa. É, é o modo, né? É, é o modo e e fica só valorizando excessivamente a coisa da institucionalidade das eleições, do vereador, do deputado, do prefeito. É importante. Da política pública, da regra. É, é da... importante, porque é através de ganhar governos e, e parlamentos que a gente muda as coisas, né? Não, não tem outro jeito. Tem dois jeitos de você mudar o mundo, pela política ou pela guerra. A gente optou sempre pela política e, portanto, pela democracia, né? Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas novidades. Eu gosto muito dessa palavra que a Isabel usa. Tem que reinventar. E se tem um partido de esquerda, modéstia a parte, no mundo que consegue fazer isso, somos nós do PT. Eu conheço muitas experiências de partidos políticos, claro, que tem a ver com os países, com as suas histórias. E cada vez mais eu me orgulho do PT, porque aqui uma, uma mulher negra, da periferia, ou lado interior do não sei onde, ela pode se filiar no PT, participar do PT, falar no PT, ser candidata. Ela, qualquer um, qualquer brasileiro ou brasileira que tem identidade com esses valores nossos, dentro do PT, ele chega e ele, ele, ele é bem-vindo, ele pode falar, ele tem direito à opinião. Pode não ganhar, né? pode não convencer, mas, mas dá cidadania política. Hum. Qualquer pessoa aqui, para entrar no PT, você não precisa da benção de ninguém. Você vai lá, se filia e participa. Inclusive, e, as campanhas é assim, de, de, de filiação são públicas. Eu diria que a gente públicos, poderia né? até estender é. essa possibilidade a outros partidos de esquerda. No entanto, a gente tem que considerar, e acho que isso é um dado, né? O único partido de esquerda, de massas no Brasil, massas, grande, é, de o esquerda, é o PT. Os outros partidos de esquerda, por mais respeitáveis e importantes, que sejam, são pequenos partidos, é. né? São pequenos partidos cuja capilaridade, cuja condição nacional é muito incipiente, né? Então, imaginar que você pode, inclusive, construir unidade sem o PT, me parece um equívoco, essa possibilidade levantada pelo Ciro Gomes, é. um equívoco enorme. Uma coisa é discutir com o PT, se o PT, porque é o maior, a maior força de esquerda da América Latina, etc., como partido político, se ela tem que ser sempre a cabeça, a liderança. É. Essa é uma discussão. Agora, tentar tirar o PT dessa... É, é importante um... a gente lembrar de uma questão, que quando a gente está falando é, do PT, a gente pode falar de legado. A gente tem autoridade para falar de um legado de políticas públicas que, que transformou a história desse país. Né, as nossas políticas públicas desenvolvidas durante os governos Lula e é, só um, um, um parênteses nisso quero sem querer te interromper já te interrompi não é <risos> só para dizer e talvez por isso pelo tamanho pela força e também pelo, pelo legado, legado é que a gente é, nessa eleição de 2018 embora com a inflexão da da outra direita etc mas assim enquanto a, a os partidos mesmo os de esquerda e os de centro ou de direita derreteram, né? o PT se manteve como é. a maior força política no Sim. parlamento, fez grande parte, fez vários governadores, etc., depois de três anos, quatro anos de destruição pela agredição. Cotidiana. Cotidiana, quer dizer, olha a resiliência dessa força política. É. Né? E parece... é, porque ela não é uma resiliência de pessoas. Ela, como diz o Lula... Eu sou uma ideia, né? Quando Lula diz, eu sou uma hum. ideia. A ideia então, de que o povo pode. O povo pode e que é possível, o povo pode, né? Tem poder, e que tem é possível potência. melhorar a vida, etc, etc. É, uma coisa que me chama muito a atenção, é quando você diz, nós somos os maiores e, e o PT teve 47 milhões de votos, também nos traz a responsabilidade da humildade. É, não, ser o maior, o único parte de mais, não é ser o melhor, é. não é acertar sempre, é. não é estar na Nós vez... temos um monte de erro, Opa. Nós, tinha coisa que a gente podia ter feito diferente, algumas questões com relação, por exemplo, a reformas do Estado, talvez a gente tivesse que ter, ter sido uh, mais transparente, mais ousado. Então, não é que nós somos maravilhosos, nós temos muitos erros e reconhecemos os nossos erros e mais também tem o seguinte quem é maior ou, ou, ou tem vamos dizer como nós somos em termos de votação também tem mais responsabilidade de construção da unidade de número sabia? de filiados de militantes é, mas também nós votos. temos mais responsabilidade claro. é. quem é o maior tem essa quem é a maioria tem a responsabilidade de construir essa unidade e o PT Cabe essa tarefa, sem dúvida. Por isso tem muita imunidade, paciência. E liderar é isso, né? Liderar não é impor para alguns como, né, é, o que é certo e o que é errado, mas é construir uma ideia que incorpore aqueles que pensam diferente, os que estão em posições diferentes. Exatamente a responsabilidade que o PT tem com esse país, pelo seu tamanho, pelos desafios que foram postos, pela história do próprio partido, pelo que cria o Partido dos Trabalhadores né? e, pelo legado que o Partido dos Trabalhadores teve ao governar esse país, é, mais do que nunca, esse convite e esse empenho do conjunto do partido em construir uma frente ampla, uma frente democrática, que possa agregar né, a, a essa questão da democracia, hoje, de fato, uma capacidade de, de resistir. Porque também nós precisamos considerar que, quando nós falamos de frente, quando... Né, quando qualquer um do campo de esquerda fala da frente, nós estamos falando também de, de buscar esses mecanismos de resistência na diversidade. Então, não é algo de imediato. A luta pela, dos direitos, a luta que nós estamos travando para a manutenção dos direitos sociais, daqui a pouco dos direitos políticos e civis, é uma luta histórica. Então também temos que ter essa responsabilidade de uma convergência, né, dessa unidade para uma batalha que não será uma batalha tão imediata. Nós não estamos falando de um período recente, nós estamos falando de um, de um enfrentamento de questões que estão postas no cenário internacional e já vem sinalizando recentemente a Fundação, em parceria com a Secretaria Nacional do PT, a Secretaria Internacional e o PT, né, realizou é em São, aqui em São Paulo, o, a Conferência Internacional pela Democracia. E era nítido, em todas as falas né, dos, nossos, é, dos, dos, nos, convidados, dos né? nossos convidados internacionais, era nítida a preocupação com a situação do Brasil. Porque o Brasil ele tem uma importância mundial muito grande. Né? Foi o Brasil, através das ações internacionais, uma política externa altiva e ativa, que realizou uma mudança na geografia política mundial. Né? Além dessa questão interna de dizer é. o povo pode, o Brasil ousou dizer para fora. Mundialmente, esse povo, esse grande povo, também pode. Então, também tem um custo disso nessa disputa internacional. E disputar ideias, disputar valores é sempre um desafio porque a gente tem a ordem do dia, a vida e a morte de alguns, e ao mesmo tempo nós temos os, de alguns, muitos, né, nesse país, então, nós temos a vida e a morte de muitos, de ditos alguns, né, que é esse termo que se usa quando vai quantificá-los, e ao mesmo tempo também nós temos o sonho e a utopia. Né? E é nessas duas pernas que nós caminhamos. Agora, vocês apontam, nosso tempo está acabando, quero dar a palavra ainda à Mônica, vocês apontam essa ideia de que o PT, por ser um partido grande, e aí não é melhor ou pior do que outros é. partidos de esquerda, mas por ser um partido grande, por ter uma história de ter, produzir governos, bancadas grandes, então, governos municipais, estaduais, federal e bancadas grandes nos legislativos dos vários níveis e tal, ele tem uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade que passa, pelo que vocês estão dizendo, por uma dimensão, claro, de que se ele é grande, ele vai ter uma, um peso nessa composição, mas que ele não pode, por ser grande, por ser o maior partido, querer necessariamente ser ter o um mando da composição, seja da pauta, seja da organização, seja da condução desse processo. É, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ser hegemonista, não achar que todo mundo o tempo todo vai... Uh, uh, ter que necessariamente concordar com o que a gente pensa. E, ao por outro lado, também, uh, não, nós não, não, não podemos, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, abrir mão das nossas pautas do que nós representamos. Então, há coisas, por exemplo, reforma da Previdência, nós vamos lutar contra a reforma da Previdência proposta pelos golpistas e agora pelo governo Bolsonaro. Por quê? Porque é para prejudicar o povo e enriquecer os bancos. Pode ter gente na frente democrática que acha que não é bem assim. Que dá para compor. Dá, dá compor. Então. Tudo bem, não tem problema, mas nós, nós somos contra e vamos Há uma defender. base para a composição, é. né? É. Tem uma base? Não, nós vamos lutar. Tá. Eu, eu, eu, por isso que eu, eu, eu acho que ficou muito bem imposto na, no diretor, na resolução do Diretório Nacional que nós temos que criar um movimento eh, democrático pela democracia no Brasil. E, dentro desse movimento, nós temos pautas uh, em conjunto e temos pautas onde cada um vai defender o que acredita mais a representação do seu, da sua, do seu segmento. E, por exemplo, o tema trabalhista, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, um montão de coisa, talvez não faça parte do conjunto das pautas. É, mas eu queria lembrar... Uma coisa, para concluir, é, o, concluir, nosso... o eu Davi já avisou uma aqui coisa que o nosso tempo acabou. Muito importante que a Isabel fez referência várias vezes e para não dizer que eu não não falei das flores e ela ela rememorou, ela recuperou essa conferência internacional que a gente fez em parceria, foi da Fundação, mas a Secretaria Internacional e o Comitê em defesa do, da democracia e, da, e, e pelo Lula Livre também apoiou essa conferência internacional, que foi realizada 10 e 11 de dezembro. É, todas as exposições estão na página da Fundação Perseu Abramo. Então, vieram líderes de Portugal, Espanha, Grécia, é, América Latina, vários países. E que toda essa discussão lá foi, né, Isabel, muito, muito bem... Foi uma reflexão muito aprofundada. Então, para terminar, eu queria dizer para quem está nos assistindo, para ir lá na página da Fundação Perseu Abramo e assistir essas essas exposições e o próprio debate que foi feito lá. Foi muito rico. E Gente. todas essas questões lá foram abordadas lá. então Com essa dica importantíssima da Mônica, vão lá à página da Fundação Perseu Abramo para ver esses debates, essas conferências e tal, que de fato são muito legais. Eu quero, com isso, terminar o nosso programa de hoje. Infelizmente, né porque a conversa estava boa, agradecendo a Mônica, Agradecendo a Isabel e agradecendo a você, claro, que nos acompanhou até aqui. O Melhor e Mais Justo volta na próxima quinta-feira na TVT ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.